Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E como vocês podem ver, em mais uma da playlist Deuses do Excel estamos recebendo aqui uma deusa. A primeira menina vem aqui, toca aqui para não ficar no balão. Obrigado. Karine Lago, né, que já fez o nosso negocinho. Sim. E ele de novo. O guru do Excel, fique à vontade, hoje o canal de vocês, sejam bem-vindos. Muito obrigado, Botão, muito obrigado. Só posso dar um recado, porque Pode. depois esses porra aí pega e sai tudo no vídeo no meio do caminho. <risos> então nós vamos falar do livro já, porque depois vocês caem na desistência. Então, olha aqui, que maravilha, olha aqui, que maravilha. Chupa todo mundo da comunidade do Excel que não tem livro, inclusive eu. Toma aqui, fala aqui que é isso aqui, Karine e o guru, meu caro. Bom, primeiramente a gente tem o livro de Excel que foi lançado em janeiro e agora o lançamento que nós fizemos em junho do livro do Power BI. E os dois... Falam esse aqui de Excel esse aqui de Power BI, os dois softwares da Microsoft. E eu quero saber se você vai aprender um pouquinho sobre os suplementos do Power BI hoje, Botão. Pretendo, porque aqui hoje eu estou de estadiário, eu só vou ficar carregando o livro <risos> e acompanhando a gravação e não vou falar nada. Certo, Otávio? Então, beleza. O que nós vamos fazer agora? Te assina para mim, meu amigo. Claro, claro. Obrigado. Nossa senhora. <risos> Ó, já tem a assinatura aqui do... Lula ainda? do Benito. Então vamos lá, só vou assinar, tá? Comigo não tem frescura não, Botão, não vou fazer nenhuma frase motivadora. Depois vocês falam que eu sou grosso, certo, Juliana? Que não tá aqui no estúdio e tá dando canto. <risos> a mulher tá dando coisa esse aqui. Você assinou Karine ou Karina com não sei? Tá bom. Vamos lá. Então, e agora o que a gente faz? Toca a vinheta? Ou oh, a vinheta já tocou faz tempo? Toca, a vinheta. To toca, a toca a vinheta. vinheta. Toca a vinheta. Toca a vinheta. Toca a vinheta. Vamos lá, Botão, como é que você faria para analisar vendas versus meta? Eu já te perguntei isso, você falou que não sabia, né? <risos> não tenho a mínima ideia. Ah, é fazer do jeitão no braço, né? Catar tá planilha por planilha fica é, é, pois é. A gente tem aqui um arquivo de meta e um arquivo de preço e agora o Laender vai puxar para a gente as vendas, porque eu quero analisar vendas versus meta. Então, faz aí, Laender. Vamos lá. Para vocês entenderem melhor o contexto, né? Além desses dois arquivos, a gente tem que importar também os valores de vendas para o nosso modelo que a gente vai analisar. Então, aqui, a área de trabalho... A gente tem um arquivo, uma pasta chamada vendas. A gente tem aqui oito arquivos que nós precisamos juntar todos esses arquivos. Eu também já veio, eu já tinha perguntado o botão como é que ele faria, ele falou pra mim que ia abrir, copiar, colar, copiar, colar, né? Mas a gente vai utilizar o Power Query pra fazer isso. A gente vai juntar todos os arquivos de uma única vez utilizando o Power Query. Isso aí, querido, é pra você que adora, né? Fazer aqueles arquivos separados um do outro, mas é importante, apesar de eles mostrar a ferramenta, que tem que seguir um determinado padrão pelos arquivos. Não adianta um ano você montar de ser montado um jeito, do outro ano você montar totalmente diferente, vai dar merda. É isso? Isso aí. A gente precisa padronizar para depois a gente conseguir juntar eles utilizando o mesmo. Pagar. Tá no mandamentos do Excel. Põe o link aí depois, Ju. Vamos lá. Então, eu vou clicar aqui no menu dados. Então, vamos lá. Nós vamos clicar aqui em obter dados de arquivo da pasta, né? A gente vai conectar uma pasta. Vamos clicar nela. Vamos escolher o caminho da pasta, clicando aqui em procurar. Vamos lá, selecionar a pasta vendas. Vou clicar em OK. Quando eu clicar em OK, o Power Query vai conectar essa pasta e vai mostrar pra gente todo o conteúdo dessa pasta. Mas não é bem isso que você quer, né, Cali? Não é o nome dos arquivos, quando que ele foi acessado, quando que ele foi modificado. Então, eu vou clicar aqui em editar. Ele vai abrir o editor de consultas pra gente, o Vulgo Power Query, que é essa janelinha que vocês estão vendo. E a gente vai fazer algumas transformações aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é remover o que é desnecessário para a gente. Então, a gente poderia ter feito isso clicando naquelas duas setinhas, né? Só que a gente não vai ser Nutella, a gente vai ser... Isso, a gente vai ensinar a maneira mais hardcore de fazer isso, né? A gente vai ensinar do jeito raiz. Então vamos lá, eu vou clicar aqui com o botão direito, <risos> a botina. Vou clicar aqui em remover outras colunas, né? Ele vai remover tudo deixando somente essa coluna para mim. Por que eu mantive essa coluna, botão? Porque a gente tem um arquivo aqui, que é justamente ele que eu vou acessar. E eu vou utilizar uma função da linguagem M para fazer isso. Onde que eu vou fazer isso? Eu vou vou função da linguagem M. Isso. O que é a linguagem M? E vocês trabalham com isso também. Isso. É a mesma linguagem, inclusive, que tem dentro do Power BI, que a gente utiliza para fazer tratamentos, a parte de Business Intelligence, que é está o... naquele livro ali, né, que a gente escreveu. E se é... você quiser aprender no detalhe, os caras têm curso, então... Isso, inclusive vai a gente está gravando o curso de Power BI Online, quem quiser saber depois... Link aí, Ju. É isso aí, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? A gente vai pegar isso aqui e nós vamos acessar esse conteúdo, certo? Para isso, eu vou clicar aqui em adicionar coluna, coluna personalizada e eu vou usar essa função da linguagem M. Então, você vê aqui, ó, Excel... E ela é fresca, né? Isso. O que é uma função fresca que a Karine quer dizer? Primeiro deixa eu escrever aqui para sair certinho. Ela é igual ao botão? Fresca? Ah, fresca. Meu Deus. Vamos lá. O que é uma função fresca? É uma função que a gente fala que é case sensitive. Letras maiúsculas. O que, que é? é? Case sensitive. <risos> E letras maiúsculas e minúsculas fazem diferença. Então, se você escrever Excel com E minúsculo, escrever o Workbook com W minúsculo ou o Excel tudo maiúsculo, vai dar pau. Então, você tem que escrever do jeitinho que está vendo ali. ó. Excel com E maiúsculo e o Workbook com W maiúsculo. Vamos abrir parênteses, selecionar a coluna que a gente quer acessar, que é a coluna Content, que é o nosso arquivo. Vou clicar em OK. Perceba que ele vai gerar para a gente aqui, olha, uma coluna. A gente tem aqui o conteúdo daquele arquivo agora, que é justamente uma planilha, que é por isso Kind aqui, a gente está vendo o Sheets aqui. E aqui a gente tem também o Table. Certo? Que ainda não é o que eu quero. Que não é. A gente quer acessar o conteúdo dessa tabela de vendas. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou remover as outras colunas deixando somente essa personalizar, que eu não dei o um nome para ela, mas não tem problema, já que ela é apenas um passo intermediário no nosso processo. Eu vou expandir essa coluna. Vou falar o seguinte, olha, traga todas essas colunas para mim e não precise usar o nome dessa coluna personalizar como prefixo. Por que, que eu falei que não tinha problema se chamar personalizar? Já que agora quando eu expandir, olha, vai vir o nome das outras colunas, certo? E o que a Karine quer é o que está aqui dentro, né, Karine? De vendas, olha. Só que eu tenho vários Vendas que é um para cada arquivo. Então eu vou primeiro filtrar essa coluna, vou vir aqui, olha, em name, tá? E vou filtrar deixando só o que é vendas. Hum? Vou tirar o planilha 1, vou ficar só com o que é vendas. Aí você vai ver que aqui a gente vai ter o conteúdo. Agora sim eu vou remover as outras colunas permanecendo só a data, que é os nossos dados, né? Data que é de dados. E agora eu junto isso aí. E agora eu vou juntar, que é expandir clicando neste botão. Clico aqui, aperto o botão, vamos lá, ok? <risos> Vamos lá, <risos> lá, ok? E o que, que a gente tem aqui, olha? A gente tem aqui os nossos tipos de dados ainda não definidos. Esse abc 126 significa que eu não determinei que isso é uma data, não determinei que isso é um texto, etc. Então, eu seleciono tudo, né, Karine? Vou lá, uhum. seleciono todas as colunas. E onde que eu vou? Eu vou aqui em transformar e a gente tem que ó, detectar tipo de dados. Foi? Olha lá. <risos> tudo certinho. Agora ainda vou fazer mais um passo. A Karine é. precisa de quê? Da categoria, né, Karine? Então, Isso. aqui desse código de item aqui, Isso, certo? Extrai para mim aí as duas primeiras letras. Isso, ela quer só as duas primeiras letras, botão. Ela não quer os, os números aqui. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa coluna e vou adicionar uma nova coluna com base nessa. Eu clico aqui em adicionar a coluna, extrair, olha, primeiros caracteres. Aí ela vai falar quantos caracteres que eu quero? velho. Dois. Dois. Eu dou um ok. E olha que legal, ele criou para mim uma coluna aqui, inclusive eu vou chamar ela aqui ó, de code categoria, que aí eu sei que é que esse produto aqui vendido é dessa categoria, que ela vai utilizar para relacionar com a tabela de categoria a gente montar a meta, correto? Não, mas quase isso. Então tá bom, desculpa. Vou clicar aqui agora em fechar e carregar. Beleza. Certo? Clique em fechar e carregar. Perceba que ele vai trazer para a gente aqui ó dentro do Excel todos os nossos dados tudo junto. Tem certeza que tá tudo aí. Vamos, fa vamos fazer uma conferência, Karine? Então, vamos ah. vou clicar aqui, olha, a data do pedido, vamos ver quantos, quais datas Era tem de aqui. É, Era de 2010 a 2017, 2017, olha aí. Tudo aqui em uma única tabela. Se você for olhar aqui lá na última linha, olha, a gente tem 39.007 linhas aqui montadas, correto? Você vai fazer isso manual algum dia mais? É, pelo jeito não. Eu só e, preciso repassar essas coisas aí. Que eu não tenho. E o mais legal disso, Botão, é que se agora você colocar um arquivo 2018 lá, quando a gente vir aqui no menu dados e atualizar, ele vai automaticamente entrar nessa lista. Isso é da hora, Arthur. Entendeu? Ah, no tela do PC está aqui. Ó. É, então, aí você pode colocar vários arquivos 2017 2018, 2019, ele vai acrescentando aqui, sem você precisar refazer aquele processo que a gente fez tudo de novo. Toca o pau. Legal, agora é com a Karine, né? Será que vai dar certo agora? Volte para a posição de estagiário, então. Vamos ó. lá, então. <risos> é, o o botão, ele não tinha essa guia daqui de Power Pivot habilitada porque ele nunca usou o Excel de verdade, né? Mas eu tenho. Se você não tiver, é só você vir aqui em desenvolvedor, depois suplementos com e habilitar aqui o Power Pivot. Só isso. E aí a guia vai aparecer lá. Mas só se você tiver o Excel Pro Plus em diante. Se não, você não vai conseguir fazer isso. Fala para os mortais aí, como é que faz para ter isso? Aquele de 35 reais por mês? Ou? Não, então, você consegue ter os recursos é, do Power Pivot sem precisar dessa guia. Só que é um pouquinho menos visual. Mas quanto fica, mais ou menos, por o cara ter um negócio desse? Uh, mais ou menos? 65? Ou menos. Eu não lembro. 65 reais por mês, eu acho. Oh, filho, nós gastamos quase 200 no almoço hoje, então uh, não me vem encher o um saco. Eu vou, eu vou querer comissão da Microsoft <risos> é, assim. Pelo amor de Deus, vai. Vamos lá, então a gente tem aqui é, a guia Power Pivot habilitada. E perceba que a gente tem esse gerenciar daqui que quando eu clico, a gente abre o Power Pivot para Excel. Tá vendo que é uma janela acima e ela é bem grande. Só que não tem nenhuma tabela aqui embaixo ainda. Eu preciso adicionar as tabelas aí dentro para conseguir relacioná-las e depois trabalhar com elas todas juntas. Então o que, que eu vou fazer? Aqui fora no Excel, eu vou pegar essa, esse arquivo daqui de vendas que o Laender acabou de fazer e vou adicionar o modelo de dados. Olha só, já abriu meu Power Pivot e ele tá adicionando. Pronto, foi. Agora a gente vai. lá aí embaixo o nome vendas, né? Uma vendas aqui. Pai do céu. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com a meta. Cliquei aqui na tabela, adicionar o modelo de dados. E vai vir para cá, pronto. E vou fazer a mesma coisa com o preço que você vai entender daqui a pouco o porquê. Olha só, aqui eu tenho o código de item e o preço unitário. E aqui na meta eu tenho o valor, que é o valor mesmo, não é, não é, código, não é quantidade. Okay. Aqui nas vendas a gente tem um porém, nós só temos a quantidade, não temos o valor. Então, o que, é que eu tenho que fazer? Tenho que multiplicar a quantidade pelo preço unitário para achar o valor para poder depois relacionar com a meta e conseguir comparar banana com banana. Exatamente. É? Então, vamos lá. Aqui, eu preciso, então, trazer a coluna de preço unitário para cá. Eu vou fazer da forma mais simples para todo mundo entender. Uh, dá para a gente fazer isso de uma forma mais uh, aperfeiçoada. Mas eu vou fazer o seguinte. Como é que faz um PROC V aqui dentro do Power Pivot? Me fala aí. Com o <risos> PROC <meu>. V? <risos> Nós vamos pensar, né? fazer a, a Related. A Related. É o seguinte, eu vou puxar aqui a função related e depois eu vou falar qual é, qual é a função que eu quero trazer. Tá bom. E vai ser aqui na, na preço unitário. Só que quando eu tento colocar a preço unitário aqui, pra gente trazer o preço, eu não vou conseguir uh, falar qual que é a relação entre as duas tabelas, porque ainda não existe nenhuma relação entre elas. Para isso, então, eu vou vir aqui na guia, nesse exibição de diagrama. E a gente vai ver aqui as tabelas separadas, tá vendo? Ah, os caras do TI adoram usar essas coisas, eu vejo eles usando. é Usa bastante. É. Pra caralho. Acho que você usou no seu vídeo também, usou? Não, não? não tinha então, que usar não. o relacionamento. Então é o chumbão que usa. Um abraço, chumbão. <risos> e por que que o ainda fez o código de categoria pra mim? Porque eu preciso relacionar aqui com... O preço unitário. Na verdade, não é o código de categoria. Deixa eu apagar isso aqui. Fiz errado. Ah, deixa eu vir aqui. Carime também erra, viu? Uh -huh. eu, vou, eu vou pegar, na verdade, o código de item, né? São dois campos que se relacionam. Hum. Código de item com código de item. E agora eu vou conseguir trazer o preço unitário e fazer uma relação com eles. Então, aqui eu vou voltar aqui no Power Pivot. E agora, nas minhas vendas, eu vou colocar Related e vou puxar Ah, desgraçado. Preço ali unitário. ele já colocou. Fico olhando para a coluna ali, ó. Adicionar a coluna. Apertei Enter. Aí vai... Foi... <risos> Ah, coloca esse prum. <risos> Foco, show de bola. Então agora eu tenho o preço unitário. Agora falta o quê? Multiplicar o preço unitário com a quantidade. Eu só vou deixar a renomeada aqui, ó, preço unitário, para deixar organizado. E aqui na outra coluna, fazer o quê? Vai ser o valor vendas, só para ficar diferente do valor da meta. E aqui, na barra de fórmulas, eu vou simplesmente pegar o preço unitário das minhas vendas e vou multiplicar com a minha quantidade. Uma coisa que é interessante a gente falar né é que aqui a gente trabalha não como Excel multiplicando células, mas sim colunas. Então uhum. eu estou multiplicando Entendi. a coluna de preço unitário pela coluna de quantidade. né Então a gente não está multiplicando aqui uma célula A1 com B1. Então aqui a gente trabalha com as colunas. Então por isso que na fórmula lá, ela chama a coluna inteira. Entendi. É isso aí. Então agora eu tenho o meu objetivo concluído. né Eu tenho a, a minha tabela de vendas com os valores. E aí eu consigo comparar agora o valor de vendas com o que? Com o valor de meta, de meta que está aqui. Só que... Não tem nenhuma relação entre essas duas tabelas. E tem que puxar o bagulho aí. Tem que puxar o bagulho. Quer puxar? Não, não, vai lá. Pode puxar. Eu não vou mexer nesse computador aí. É porque eu queria que, é. que acontecesse isso aqui com você. Ó. Eu vou vir aqui, ó, data do pedido com data. Eu quero analisar data com data. Uhum. Tá? Porque eu quero ver, por exemplo, vendas versus meta por ano. Então, vou fazer isso aqui. <risos> e aí? Ela queria que desse erro com você, você viu? Ela é, tá eu tô ligada. Existe, aí, Existe uma coisa dentro do Power Pivot e também em, em questões de banco de dados que se chama cardinalidade dos relacionamentos. E aqui a gente tem uma relação de muitos para muitos. Cardinalidade. Cardinalidade. Dos relacionamentos. <risos> Aplique isso no seu namoro, Otávio. É, não, é melhor não a aplicar, não. A cardinalidade diz que é um para muitos, entendeu? Se você aplicar isso no seu namoro, você pode ter problema. <risos> é, então, vamos lá. Aqui a gente tá fazendo muitos para muitos, aí o negócio fica feio. Vira suruba na base de dados aqui. <risos> então, Não. o que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma tabela de dimensão, que vai ser o quê? A minha ponte entre a tabela de vendas e a tabela de meta. Tá? Nossa, beleza. Eu vou pressionar OK aqui. E eu posso fazer isso de várias formas. A gente vai fazer rapidamente aqui no Power Pivot em tabela de data novo. tá? Só para simplificar. Isso aqui é o jeito Nutella de fazer. Vai gerar uma tabela de calendário automaticamente para mim. Se eu quiser, eu posso vir aqui ó, na exibição de dados. O calendário está aqui. Ó, certinho. Tá vendo que eu tô falando muito ó, né? Porque eu sou mineira. É. E você ainda não zoou? É, eu tô quieto. A Ender fez uma propaganda. <risos> Quero ah. ficar quieto. <risos> Se não quisesse apanhar. Então, aqui eu tenho a minha tabela de calendário. Eu vou colocar ela aqui no meio só pra ilustrar que ela vai ser uma ponte entre essas duas, essas duas tabelas aqui da extremidades. Então, eu vou pegar a data de pedido, relacionar com a data de vendas, a data de, do, do calendário e depois aqui... Com a ah, ponte. Por isso que é uma ponte. Isso aí. E por que é um para muitos? Tá vendo que tem um aqui? Um para muitos e um para muitos. Entendeu. Esse... Esse, essa bolinha aí é um, um asterisco. asterisco. O asterisco é tudo. Então, é, indiretamente, a gente está fazendo uma relação de muitos para muitos. Só que usando uma ponte, porque não dá para fazer uma relação de colunas que têm valores repetidos, porque eu não consigo fazer uma relação de saber qual linha se relaciona com o que. Entendi. Se eu tenho várias datas iguais, eu não consigo relacioná-las. Entendeu. entendeu? Agora entendeu. O botão só entendeu. Blá, blá, blá. Não, blá. não, entendi. a da ponte <risos> eu entendi, um monte de coisa eu não entendi, mas a ponte eu entendi. <risos> entendi. Então, e agora lá. a gente pode usar isso daí em uma tabela dinâmica e usar os dois valores que a gente tem, tanto de vendas quanto meta. Então, para isso, eu vou vir aqui em tabela dinâmica e vou criar uma aqui no nosso Excel. Vou colocar aí uma tabela existente. E olha que diferente aqui, Botão. Você já viu isso daqui? Várias tabelas dentro de uma mesma tabela dinâmica. Poxa, o que é isso? Joga. É, Joga. é, o arrasta aqui, isso, aí. pronto. Ah, Agora dá pra ver. Tem uns caras aí que andam pedindo para eu fazer isso aí. Olha que legal. Vamos lá, ó. Você tem várias tabelas dinâmicas dentro de uma mesma tabela dinâmica. Tem várias, tem várias tabelas, tabelas dentro de uma tabela dinâmica. Entendi. E aqui eu tenho a meta. E, e é importante, Botão, e ó, só, só interromper rapidinho, é importante lembrar que essas tabelas elas têm que estar relacionadas entre elas, que é uhum. aquele diagrama lá que você falou que o pessoal do TI gosta. Entendi. Se elas não estivessem é, relacionadas entre elas, aí hora que você fizer o cálculo não vai funcionar. Presta atenção, né? Presta atenção. Então o que eu vou fazer agora? Eu poderia usar funções DAX, mas para simplificar eu vou simplesmente arrastar esses valores aqui. Então vou pegar o valor de vendas, arrastei para cá. Vou pegar depois o valor de meta. Rastei para cá. Olha que legal. E agora eu tenho dois valores assim, eu não consigo tirar nenhuma conclusão disso aqui, né? Mas quando a gente pegar agora, aqui na nossa tabela de calendário, em ano, olha só, vou colocar em linhas aqui. Teremos valores de vendas e valores de meta. Deixa eu só colocar aqui como o valor, rapidinho, para a gente conseguir visualizar. Tá isso. vendendo bem. Hein? Ó, meta, <risos> isso aqui. <risos> Tá vendendo bem, né? Tá 2 bilhões. Vem... Tá vendendo bem. Fiquei sabendo aqui, isso aqui é o faturamento do PC. É, esse aí é o do botão do Excel. Só. Ah, do botão só do Excel. Do botão. Ah, só do botão. Isso é. É. é quando a gente ganha no YouTube. Mas isso foi com consultoria do Haroldo, <risos> né? Ah, lá, economicamente. E aí, juventude, <risos> se inscreva. <risos> e aí a gente tem a nossa análise de vendas versus meta Muito mesmo... legal, velho. Na mesma tabela. Você tá vendo que dá trabalho pra caralho pra fazer Mas olha o resultado que legal Você não precisa ficar entrando em todos os arquivos e compilar É, nem fazer para que ver. Exatamente, show eu, E Fez se tivesse velho. outros campos aí, poderia também relacionar, né Categoria e tudo mais, você consegue fazer a comparação entre eles uhum. Fechou? Fechou Eu só tenho mais uma coisa que eu queria que você explicasse Tchau Arthur, obrigado por Olá. sua presença no tela no estúdio Olá, Funcionou depois que você tava aqui eu É, A amuleto né? de sorte Então, da hora pra caralho Eu só queria que os dois mestres aqui me explicassem o um mero mortal dentro do Excel, né? O query, a gente viu a funcionalidade, o pivot, Pivot, sei lá como é que chama direito. Assim, numa linguagem simples, qual que é a, a funcionalidade deles, qual que é o potencial de uso, onde que nós vamos trabalhar e depois o porquê que é legal mexer com o, o Power BI que meio que integra tudo isso numa uma coisa muito mais fácil, leve e legal aí? Boa pergunta, essa é uma dúvida que o pessoal sempre tem, mas basicamente é o seguinte, é, quando a gente está falando de um projeto de dados, a gente tem aqui o, o Excel como ferramenta, né mas assim, a gente está falando de um projeto de BI especificamente, onde a gente está comparando um volume de dados muito grande, a gente tem vários arquivos, juntamos esses arquivos ali e depois fizemos comparação entre eles. Então a gente está falando basicamente de um projeto de BI. E esse projeto de BI, ele pode utilizar o Excel com essas ferramentas do Power Query e Power Pivot, mas também ele pode utilizar o Power BI que utiliza a mesma base do Power Query e do Power Pivot lá dentro do Power BI. Mas como é que ela se integra e como é que ela se conversa? Um projeto de BI basicamente é a conexão com várias fontes de dados, com uma ou mais fontes de dados, a gente vai conectar com esses dados. Vamos fazer os tratamentos desses dados para ele ficar na estrutura, quando a gente juntou. Antes. Lembra que eu extraí essas informações e a gente faz isso dentro do Power Query. O Power Query é essa ferramenta que vai ser responsável por conectar aos dados e tratar essas informações para que ela fique no formato de tabela. Então, ele primeiro. Beleza. Então, o primeiro é o Power Query, exatamente. Depois, o que a gente faz? A gente pega isso e carrega em algum lugar. Então, por isso a gente tem um processo chamado ETL, que é isso, é o extrair os dados, transformar e depois carregar. E onde que a gente carrega esses dados? A gente carrega num lugar chamado modelo de dados. E o modelo de dados é justamente onde a gente faz o que? É esses cálculos, relacionamento, a gente pode criar nossas medidas e isso a gente faz no Power Pivot. Então a gente pega os dados, trata no Power Query e carrega no Power Pivot. Lá no Power Pivot a gente vai montar toda a modelagem, relacionamentos e medidas, tá? E depois a gente vai fazer isso, o que, que a gente vai fazer com isso? A gente precisa visualizar esses dados. Visualizar os dados pode ser, por exemplo, numa tabela dinâmica, a gente tem várias maneiras de tirar essa informação. A tabela dinâmica é a mais simples dela, mas a gente poderia utilizar outros suplementos que fazem isso e dentro do Power BI a gente tem algumas interações com gráficos e tudo mais, que torna essa visualização, essa é, experiência com visualização mais legal, porque você consegue fazer filtros, é, interagir com um gráfico e outro. Então, é, é muito interessante vocês entenderem isso, que o Power Query e o Power Pivot é uma base de um sistema mais complexo de Business Intelligence que também integra o Power BI. Blá, blá, blá, e não, blá. Mas, sim, <risos> mais ou menos isso. Mas dentro do Power BI eu já tenho o, o Query e, e o, o pre... outro embutido. Já é embutido. Você não precisa instalar, igual o Vim e Marcar Rigo a gente fez. Lá no Power BI ele é nativo, entendeu? É, é, faz parte da ferramenta. Então, vamos lá agora na língua dos mortais. Né? As gambiarras, que é o Query e o outro aí que foram evoluções dentro do Excel, né? você para com tudo essa ladainha e começa a usar o Power BI, que lá dentro já tem tudo. Ou seja, é uma versão melhorada do Excel com essas duas coisas incorporadas. Exatamente. É o isso. Power BI ele é feito justamente para trabalhar com volume de dados e análise e, e a gente vai fazer ali a extração de dados, tudo que a gente fez aqui, porém numa uma escala maior e com uma robustez muito melhor do que o Excel está preparado para fazer. Então, se você boiou como eu boiei, né? vai vir aí uma publicação né, pra você aprender a mexer nessa porra E tem os do... ótimos profissionais aqui Que tem um curso que estão gravando Inclusive nessa estadia do Peségio Que daqui a pouco vai estar disponível as meninas vão por liga Então tira essa bunda aí da zona de conforto E vai aprender coisa nova igual eu tô fazendo agora <risos> Isso é. aí Isso aí, valeu, botão Obrigadão Um beijo nas meninas E um chute nos meninos hoje. Tá é lembrando. isso aí Tchau Tchau